Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro chá com Elvinho, ou, ou o próximo chá com Alvinho, fica a critério de vocês. O nosso convidado de hoje tem 23 anos, carioca do Rio, e me chamou de Elvinho, não é isso, Matheus? Pois é. Eu engano mais o meu, mas tudo bem, Elvinho. O que aconteceu, amigo, que você me chamou de Elvinho? Então, eu não sabia direito se o seu nome era Álvaro ou se era, sei lá, Élvaro. Eu não sei o que eu vou ah! ah, eu amo. E eu não sabia se era Alvinho, se é Alvinho ou qualquer outra coisa. Eu botei Alvinho mesmo foi isso. Muito bom. Não, era... era o, o, a ideia do, do nome do, do, do chá é, é também porque alvo, Alvinho é diminutivo de Alvo também, né? Então, para tá com a alva nas pessoas, tá com o alvinho, entendeu? aí juntou é com o meu... Minha... é, ficou... <risos> ficou tudo junto bom, Muito a plateia bem. tá sedenta, a plateia tá me cobrando já o chá então vamos ao, ao que interessa mas antes da gente conversar com vocês sobre o jogo não se esquece de já deixar o like no vídeo se inscrever no canal do BD ativar o sininho para receber as notificações e é isso, tu já aba tá feito Vamos entender o que, que aconteceu na eliminação deste menino que aqui vos fala. Matheus, o começo da vida de vocês não estava muito difícil, né? Assim, a Labuse ganhando todas as, as provas, não ia para CT nunca. É, teve no comecinho, lá no primeiro CT, vocês eliminaram o Emanuel e depois vocês nunca mais foram para CT até a Merge chegar. É, você acha, para começar essa conversa, você acha que a, a eliminação do Emanuel teve algum impacto no seu jogo, nas relações que você estava construindo na Labuse, não? Com certeza teve algum impacto, porque eu fui uma das pessoas que votaram junto com o Enel, um no Lucas, primeiro CT. E o Emanuel falou que eu era algo desde o início, na verdade, ele tentou me proteger para tirar o alvo de mim. Ele acabou errou. e Eu não tinha muito contato com duas pessoas de Alabuz. E acho que essas pessoas tinham aliança majoritária lá. Eu tinha mais contato com o pessoal da Calico. Então, meio que... Caí no grupo certo, mas também no grupo errado no sentido de idade. No hum, grupo sim. certo, porque a gente venceu muitas provas grupo eu errado porque tive muita afinidade com as pessoas. Ah, mas é, acabou que foi ruim para você, porque se você tava com mais afinidade com o pessoal da, da outra tribo e eles iam perdendo, você ia perdendo aliados também, né? Mas, é, é verdade. Mas se a sua tribo também perdesse, você ia acabar sendo eliminado cedo. Eu acho que o Emanuel comentou mesmo no chá dele que ele tentou proteger uma pessoa, então provavelmente pode ter sido você, né? É... Bom, ou seja, desde a eliminação do Emanuel, você ficou em, em maus lençóis dentro da tribo. É, tá, já vou evoluir desse ponto com você. Mas antes, conta pra gente um pouquinho como que você veio parar no, no Survival. Explica para as pessoas de onde você apareceu. Então, eu conheci em 2017, através do Marcos Vinícius. Eu sei quem é o Marcos Vinícius, então... Não sei diferenciar qual um do outro. Mas ele me apresentou e falou: Ah, se inscreve, vamos jogar e tal. Só que eu bebi e não consegui entrar, não fui chamado. Aí agora, nessa última, fui chamado para me escrever, eu me escrevi e entrei. Foi isso, caiu na hora certa, assim porque eu precisou de alguma coisa para matar meu pé, conhecer pessoas ah, que legal. Mas, então, você, Sim. quer dizer, o Marco Vinicius que você está falando é o vince É o Vinci. Ah, legal, legal. É, mas, então, você conheceu o, o grupo pelo vince mas você assistia Survivor ou não? Era só um grupo que você já estava ali acompanhando? Como é que é? Eu esse uhum. que ele, aquele Survivor, é, meu Deus, uhum. Sabe é Sabe qual era? Eu assisti esse com ele, só. Eu não cheguei a acompanhar também os outros Calma, jogos. Sim. Né? Não, legal. Massa. Legal. É, Matheus, na sua frase que ele destacaram, é uma frase um pouco filosófica. A frase que eles destacaram do seu perfil foi assim. Acredito que criamos nosso destino e manifestamos nossa realidade de acordo com os nossos sentimentos. Você, você se considera uma pessoa que, que guia as suas decisões mais pela, pela emoção do que pela razão? Eu agora... Posso. É, você acredita que você é uma pessoa que, que toma suas decisões mais baseadas na, mais baseado na emoção do que na razão? Sim, mas isso me prejudica muito, então eu estou tentando ser uma pessoa mais consciente e não usar tantas as minhas emoções para tomar as honras na minha vida, mas usar a mesma consciência, assim. E hum. me prejudica de várias formas. Ah, eu sou eu muito, acho... muito <risos> Mas você eu sabe que <risos> Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que abraçar um pouco como a gente é também. Porque as pessoas que são extremamente racionais, também falam que elas se prejudicam por não conseguirem tanto ouvir os sentimentos, ouvir a intuição. Então, é tirar o melhor do que, do que, é, do que a gente já tem. Você acha que, dentro do jogo, é, você se deixou guiar pelo, pelos sentimentos também? Você, você Essa sua característica pessoal. Você acha que ela apareceu no jogo também ou não? Apareceu, porque eu confiei em pessoas que me traíram no jogo. Então, eu tentei também proteger essas pessoas, tentar não criar algo para essas pessoas. Mas elas se sentaram da mesma forma que eu me importei com elas. E uma coisa que eu pensei que fosse fechada, quando eu vi, não era tão fechada assim. Por isso que eu senti necessidade de me juntar com a Carico. Porque eu vi que quando eles chegassem todos da Carico, eu seria o primeiro que eles iriam me tirar. Sabe? Eu falei, ah, então eu já vou me juntar direto para sair aos caras. Foi isso. Ai, é, é uma droga, né? Quando a, gente, quando a gente acha que se conectou com as pessoas e as pessoas já estão com outras alianças e já estão com outros planos na cabeça delas. Né? Uma, é, uma coisa que você tá me chamando... Uma coisa que você me chamando a atenção é que, assim, o pessoal da, da Calico que ia saindo, eu perguntava para eles na entrevista como é que estava a relação deles com o pessoal da Labuse, da tribo com o pessoal da Labuse, e eles sempre falavam que achavam que não estava muito, assim, que não estava rolando muita coisa de intertribal, etc. E agora você está aqui me falando que você tinha, que as suas relações, as suas maiores conexões eram com o pessoal da Calico. É... Mas você acha que isso estava claro para eles também? Você acha que eles percebiam que você estava contando com eles, que você seria uma alternativa para eles, caso vocês chegassem juntos na fusão? Acho que eles começaram a sentir isso no momento da fusão. Antes disso, eles não sentiram. Mas na fusão ficou bem clara essa divisão. Eu não sei, na verdade, eu não sei. Uma pessoa da Labusa, que eu contava, que eu tinha confiança, eu chamei essa pessoa para fazer parte dessa aliança com a Cália. Mas essa pessoa não, não quis, inicialmente ela quis fazer parte. Mas no dia do CT, ela cortou a relação e parece que dedurou. E dedurou e dedurou a Cália com o pessoal do, da aliança dela. E, e você acha que ela fez bem fazendo isso para o jogo dela? Ou você acha que ela, ela vai sair rápido, assim, que ela vai se dar mal? ela vai se rápido, eu acho que ela vai se dar mal. Porque, depois que tem todo o pessoal da carne eu acredito que ela vai ser a primeira a ser ficada fora. Então, eu falei, meu Deus, que é que você fez isso, sabe? Muito bem, é, toda, toda aliança, tem uma, tem uma minoria, forma. né? É. é. Mas aqui... É... Teria a chance oh. dela, se juntar, teria a chance dela de tirar aquela aliança majoritária da Labuse e também Salvar o dela. Né? Sim, de dar uma reviravolta no jogo, né? Que pelo visto, Sim. pelo que vocês estão falando aqui, não sabemos se vai acontecer, né? Uma reviravolta muito grande no jogo. É, tem muitos idos, muitas coisas que foram usadas, então eu acho que tudo pode acontecer, mas não dá para se proteger todo o CT, sabe? Uma Sim. hora a casa cai. Nossa, mas como esse pessoal dessa temporada usa poder errado, né? Muita. Parece Tô eu... Um em eu encerra eu não podia ver um ídolo que eu queria jogar fora. Parece que eu, eu, o pessoal de Churro está se inspirando em mim. <risos> Aqui. Mas deixa eu te falar um negócio. Você falou que você votou junto com o Emanuel naquele primeiro CT e único que a Labusa passou na, na fase tribal. E que você, então, já percebeu ali que você estava em uma situação de desconfortável dentro da tribo. É, e só que você teve muito tempo para tentar fazer alguma coisa, para tentar se movimentar e criar conexões dentro da Labuse, caso vocês fossem para um CT. Você acha que você conseguiu isso? Você acha que se vocês fossem para um CT, você teria se eliminado? Qual a sua percepção sobre isso? Eu acho que enquanto a Nicole estava no jogo, se tivesse um CT na Labuse, todos votariam nela por conta da ausência dela mas depois que ela desistiu eu sabia que eu era o um alvo era eu ou outra pessoa mas essa pessoa que eu não vou falar para estragar o jogo e tudo mais mas eu sabia que provavelmente eu era o um alvo então quer dizer agora tá ficando mais claro para gente que tinha uma aliança majoritária bem sólida então na Labuse desde o começo do jogo é. né Desde no começo, aquele seteiro do Emanuel ainda tinha umas dúvidas que algumas pessoas estavam nessa aliança. Mas agora, depois do, do, da alienação do Emérico, é, sei lá, ficou é, é, claro para mim. tem Aquelas pessoas também estão envolvidas. Sim. É e... mais do que eu esperava. É mais do que eu esperava. Sim. Sim. E, quer dizer, então, para você não era exatamente um, um, um mau negócio a Labuse ficar ganhando do CTs, né? Porque você ia ganhando uma sobrevida, já que você estava ali na linha de frente do, do alvo, né? É, foi isso. É. Bom, e aí, tá, chega a fusão, você, ach, você achou que você ia ter um respiro, você foi logo procurar o pessoal da Calico, como é que foi? Não, eu já procurei direto, né? Entrando na fusão, eu já quis montar um, um grupo com eles para tentar tirar o meu da reta e também salvar eles, porque eram muitas pessoas que eu podia contar no jogo, porque eram poucas as pessoas que eu podia contar, então eu tentei formar aliados. Mas deu errado porque o plano o aliado que você achava que você tinha na Labuse não ficou com vocês. Não ficou com a gente, e além de não ficar com a gente, ainda deu informação para o pessoal da Labud. E isso ficou claro para mim, porque todos eles falaram sobre a Labude, que votaria no bibito. E nenhum deles votou no bibito. Eu seria o único que votaria no bibito. Por isso que eu falei, eu fui excluído, total, né? E a única pessoa que sabia da minha aliança com a Calico foi essa pessoa. No primeiro, você diz isso no primeiro CT? No primeiro CT, depois da fusão. No que eliminaram o Emerick, né? Você estava imune nesse CT, né, Matheus? Estava imune. Consegui, por sorte, a imunidade mesmo. O que, que você acha que teria acontecido se você não tivesse ficado imune? Você acha que teria sido Emerick mesmo ou teria sido você? Olha, não tenho certeza, eu acho que seria eu, eu acho que seria eu eliminado. E, eu descobri isso só na hora, porque até então eu não sabia que eu era o alvo, que conjuntasse todo mundo. E eu pensei que eles iriam tirar o pessoal da cálico primeiro. Mas nesse PT que eu fui eliminado, eu tive certeza que seria eu, porque eu não expus muito, então foi tudo muito claro para eles de que eu estava com a cálico. Então, já sabia que seria é eu mesmo. Tá, mas vamos lá. É, você diz que acha que a pessoa que contou para o pessoal da Labuse, para a maioria da Labuse, que, que você tinha uma união com o pessoal da, da Cálico, foi a pessoa da Labuse que você achou que estava com você. Você acha que não pode foi. ter sido alguém da própria Cálico que já está unido também com o pessoal da Labuse? Essa, essa, essa hipótese acho que não pode... Existe essa possibilidade, mas... Mas não é o que você acredita. Ela, não é eu acredito Foi tão, tão óbvio para mim, sabe? Até porque também o pessoal da cara votaram tudo junto comigo. Eu sei que isso não quer dizer nada, porque estavam na minoria, mas... É, esse voto, esse último CT, essa é, é qual foi a pessoa animada? Não estou esse no último agora foi a Lia é, agora, então na Lia, a única pessoa que não votou em mim foi essa pessoa ela votou na Lia para não empatar, entendeu? porque se empatasse aí ela ia se comprometer sim, não, mas olha só, no CT que, você, que o que o Emerick foi eliminado foram, a Lia teve um voto, né? É, o, o Leonel teve voto, e teve mais uma outra pessoa que teve voto, que foi quem? Você lembra quem foi a outra pessoa foi que teve voto? Foi o Lucas. É, foi o Lucas. Quer dizer, então, três pessoas foram votadas. É, você não acha quer dizer... E no outro CT foi você que não, que quer dizer, você estava imune, então, obviamente, você não foi votado. Mas essas três pessoas que tinham sido votadas, você não achava que elas estavam em risco? Você, você, você achava que era você mesmo que estava em risco? Não, com certeza era eu que estava em risco, porque essas duas pessoas que foram votadas, provavelmente, elas fazem parte da aliança majoritária. Mas elas foram votadas por algum motivo? Quer dizer, se tivesse um ídolo ali certo no Emery, que ia sair uma pessoa da Labuse. Ia sair um dos meninos, acho que saía o Leonel, né, que teve mais votos. é verdade. Aquela era a chance da gente conseguir alguma coisa, eliminar alguém da Labuse, mas não foi. Mas assim, mas teve gente da Labuse que votou em gente da Labuse naquele CT, além de você, você não foi o único. Do, do, do Emerick, né? É. Não. Porque. É, bom, enfim. É porque teve muitos votos. Então, eu, eu acho que, pelos números, alguém da Labuse botou em uma pessoa que não foi o Hemeric. É eu e o pessoal da CARICO combinamos de dividir os votos. Naquela, naquele. Naquele onde O Leonel foi não Lucas. E, hum. A gente não vai é, é que eles tivessem um poder. Aí eu não sei, não sei qual foi a conclusão que a gente chegou no dia, mas foi isso: da possibilidade de existir algum poder, alguma coisa que a gente pudesse usar o é nosso plano. Foi estragado de qualquer jeito. Entendi. Bom, e tá E o Emerick sai, é, e aí. Como que fica a situação nessa sua aliança com o pessoal da, da Calico? Vocês chegaram a, a tentar alguma coisa? Vocês imaginaram alguma situação para tentar salvar você? O pessoal da Calico também enxergava você como alvo? Como é que é? Eu acredito que o pessoal da Calico também me enxergava como alvo. Porque pelas conversas que existiam entre Calico e Labusa, o pessoal da Labusa já estava me tirar. E uma pudesse eu um participante da Labuse, ficou claro também que seria eu o alvo. Então, estava aqui sabe? Tá, mas então por que, que a sua aliança, que estava precisando de número, que tinha em você uma pessoa que estava jogando contra o pessoal da Labuse, se você estava tão claro assim que você era o alvo, por que, que não usaram um poderzinho para te proteger? Já que tinha, né? Porque assim, todo CT agora tem poder nessa, nessa, nessa tribo da fusão, né? Pois é, que isso a eu tinha pensado em mim. Por que não usaram o poder em mim? É, porque mesmo que, acho que... mesmo que você não fosse uma prioridade para eles, você estava votando com eles, e eles estão em minoria, então eles precisavam do número, né? É, porque eu acho que eles pensaram assim também. Parece é, que o pessoal da Labude está falando que eu seria o alvo, mas mirar em outra pessoa. Sabe? Hum. Que me... eu não sei não tá? eu, Quer é, dizer, você... é porque você tá me falando que que, que, que tava bem claro para você que você era o alvo então tá, vou fazer a pergunta de outro jeito por que você na frente do resto do pessoal da Calico? por, por que não exterminar os Calicos primeiro e deixar você isolado? eu acredito que o pessoal da Labusa viu como risco essa informação da Labude para eles. Porque eu, eu sabia de muita coisa que acontecia na Labude. Eu falo do grupo, das interações que eu já tinha. Então, acho que eles me viam como um risco assim de, por saber das coisas, não sei, talvez tenha isso que na cabeça deles. E você, você foi realmente um grande... Ah, é uma outra, uma outra, ah. outra coisa que eu lembrei. Aquela prova de a prova das fotos. Eu acho que os caras ficaram muito chateados porque teve fotos que eu não enviei. E aquilo ali também me deu muito alto. Eu lembro que a Giovanna ficou chateadíssima com aquilo. E provavelmente ali eles combinaram alguma coisa para no próximo CPM tirar a oportunidade que eles tivessem. Entendeu? Mas conta essa história direito. Como assim não enviou as fotos? Por que, que você não enviou as fotos? Nesse dia... Eu estava muito assim, trabalho. Eu não sei, eu falei, não era pra ter aceitado. Mas eu acabei que eu aceitei. E eu estava assim, sabe quando você é assim força para fazer as coisas? Eu estava totalmente assim. E acabou que eu prejudiquei. E com razão eles ficaram chateados comigo. Ah, tá. Você, você não conseguiu fazer a prova. Não é que você fez e não enviou. Você não conseguiu fazer. é Eu enviei algumas fotos três categorias, mas é outro de um universo. Entendi. Então você acha que essa soma e você agiu mesmo como um informante para o pessoal da Calico? Você realmente passou muita informação para eles ou, ou, ou não? Assim, você passou o que você achou que que era que ia ser útil para você? Eu sabia, eu passava, por exemplo, de quem eu achava que estava na aliança majoritária, quem eu achava que estava sozinho e também sobre o bibito, que eu falei que eles iam votar no bibito. Só que eles só falaram aquilo no grupo para eu passar essa informação para eles propositalmente. Porque eles não votaram no bibito, eles votaram no numérico. Sim. Sim. No, no CT que você foi eliminado, é... quem mais foi votado? Foi você? Fui eu. A Lia, só que a Lia não, o voto dela não contou e... e foi o Lucas também. O Lucas. Tá. Nós três. Então, ah, então, é isso, né? Você acha que a sua eliminação se desenha dessa forma. A, a Labuse para de confiar em você e, e acha que é melhor cortar o mal pela raiz e tirar você do jogo de uma vez. É. Isso. Automatizou essas coisas, tanto da de eu não estar com eles, quanto o fato de eu não fazer a foto das provas, automatizou e eles resolveram me tirar. Eles reclamaram muito no, nos votos que foram dados em você que o seu social era fraco, que, você, que o, social, o seu social era melhor com o pessoal esse, da Calico do que porque com o pessoal. Esse, atual... Eu não conseguia forçar, eu não consigo forçar afinidade com eu não tenho. Espera aí que eu, eu não. não conseguia. Aí, que eu não te escutei. Você falou o quê? Eu não conseguia forçar afinidade com pessoas que eu não tinha. Então, às vezes, eu ficava quieto nas chamadas, nas provas, e eu conversava mais com eles através mesmo do WhatsApp. Entendi. Você... Não, então você acha que tem um fundo de verdade, essa... essa justificativa do voto deles, de que o seu social com eles não era. É. Eu acredito que não era esse o motivo. Eu acho, eu acho que no, no jogo, qualquer coisa que você faz é motivo de alvo. Não importa assim, se é uma coisa grande, pequena. Eles veem uma oportunidade para gente dar alvo e vão lá e te, te dão alvo. Sim, é com certeza. Bom, e, e aí tá. Aí você foi eliminado, então não foi um blind, né? Você esperava sair, então. Eu esperava. Eu só não esperava... Porque essa pessoa, ela, ela estava comigo desde o início e, e assim, vira, sabe? Sim. É, mas, assim, você chegou a ter alguma esperança? Tipo, quando foi para a leitura dos votos, você já sabia que era você? Ou você... Ah, vai ser eu ou alguém da Calico? Foi totalmente... Você sabia totalmente? Ou você ainda tinha aquela pontinha de esperança? Eu tinha uma pontinha de esperança, que não seria eu. Mas, assim... 1%. Sim. Bom, aí depois da sua eliminação, saiu a, Li, a Lia, né? Já estamos gravando pós-eliminação da Lia. Ou seja, é, sobram duas pessoas da Calico na, na Anibuzi. Não. Hum. Gente... Eu chamo a tribo é de Buzi, eu não aguento. É Anni Boni. Tá, sobram duas pessoas da Calico na. Eu chamando a, a, a tribo da fusão de Anni Buzi. É você chamando o chá de chá com o Elvinho, né? Mesma coisa. Aqui, mas aí sobram dois Calicos agora só no jogo. Você acha que eles têm alguma chance ou que, assim, é esperar a morte a morte chegar mesmo? Espera Travou aqui. Eu, tô pergunt... Eu falei tipo, você tem dois calicos agora só no jogo. Você acha que eles têm alguma... Eles podem ter alguma esperança ou é só esperar mesmo a eliminação chegar? Eu acho que agora é só esperar a eliminação chegar porque... Acho que já tá certo, né, ter um e depois o outro. Tá, e a gente tem ainda seis, né, da, da, da antiga Labuse? Isso. É. É, é, mas dentro desses seis, existe uma minoria, né? Alguém vai sair primeiro quando é. sobrarem só eles. É. Você acha que não tem chance dessa minoria acordar para o jogo e tentar se juntar com os dois da Calico? Você acha que isso não vai acontecer? Não, acho que não vai acontecer. Eu acho que pode acontecer da, dessa minoria da Labuse se juntar com o próprio pessoal da Labuse. Mas com a Cálico, não. Eu acho que a Cálico vai ser exterminada e é isso mesmo. Você acha que quem é minoria hoje dentro da Labuse sabe que é minoria? Você acha que essas pessoas sabem que elas vão ser as próximas, as próximas eliminadas quando sobrar só a Labuse? Não, acho que elas não sabem. Elas pensam que podem conseguir reverter é só ela são as pessoas. Ai, Jesus Cristo, que nervoso. É. Bom, então tá bom, né? Matheus, agora aquela perguntinha que eu faço todo chá, que é graças ao tema da temporada, eu quero saber, primeiro quero saber se teremos Matheus em Contrão. Eu acredito que sim. Eu ainda estou vendo isso, mas eu acho que vai ter, eu estou com muita vontade de ir, estou muito animado, Yeah. Yeah. é isso, venha mesmo venha. bom, então considerando que teremos o Matheus no encontrão você vai sentar lá no encontrão com seus coleguinhas de tortuga e vocês vão conversar sobre o jogo qual é a decisão da sua parte que você acha que vai te atormentar assim, que você vai pensar se eu não tivesse feito isso, o meu jogo poderia ter sido diferente as coisas poderiam ter dado mais certo para mim Eu acho que eu não faria de outra forma, porque eu não tinha outra possibilidade, assim. Na verdade, eu acho que a possibilidade que eu tinha era botar junto com o e o pessoal da Cálico. Estar tá 100% com eles, igual a minoria Talvez seria minha chance eliminar o pessoal da Cálico junto com eles. Mas eu tentei fazer o caminho mais difícil. Porque o que me prejudicou. Ah, é, mas também, assim... Pelo menos você acordou para o jogo, você percebeu que você estava numa situação ruim e você tentou reverter essa situação, né? Eu acho que é, é melhor é. sair assim uhum. do que sair achando que você está incluído num grupo e depois percebendo que, na verdade, as pessoas estavam te traindo e te usando. É. Verdade. Bom, tudo bem. Então vamos para o nosso quadro Las Tortugas. Você, você assistiu o Chá do Emerick ou ainda não? Assisti. Ah, então você sabe que teve uma, um, que teve um, uma adição aí no, no chá, né? Uhum. Então vamos lá, escolhe para mim. É posso... De 1 um até 9. Ah. Três, cinco e oito. Leonel, Bibito e Lucas. Um adjetivo para cada um. Primeiro. Leonel. Ah. Leonel. É, três pontos, porque mal tivemos conversa, não, não conversei dele no jogo. Pra mim é uma incógnita, total incógnita. Incógnita, tá. É, bibito? Bibito? Ah, o Bibito é um fofo. Eu adorei o Bibito, o Bibito é um fofo. <risos> fofo. Tá, e o Lucas? O Lucas... Uh rival, porque eu acho que desde o início teve essa rivalidade entre a gente, e, desde o primeiro CP, hum. rivalidade. Muito bem. Então, o Leonel é incógnita, o Bibita é fofo e o, e o Lucas é rival. Agora, fala para mim, dessas três pessoas, qual você acha que vai ser a ordem de eliminação? Quem é eliminado primeiro, quem é eliminado depois e quem fica por último? Eu acho que primeiro vai sair o Bibito E depois sai Lucas E depois o Leonel. Leonel Eu acredito que provavelmente o Leonel vai para final Olha aí, ele, já postando no finalista então. já. Vamos ver Bom, então Cast, na visão do Matheus Sai primeiro o Bibito Depois o Lucas, depois o Leonel Usem essas informações aí como vocês quiserem, Mateus. Infelizmente estamos chegando ao fim do nosso chá com Elvinho e agora é aquele momento que se, se ficou alguma coisa para trás, se você queria ter comentado alguma coisa você pode falar. Se não, pode dar suas considerações finais aí e dar, mandar o seu beijo para as pessoas. Eu queria mandar um beijo para o pessoal que, que torceu por mim. Eu esqueci o nome deles, <risos> mas Quero mandar um beijo para eles, porque... Eles sabem quem são, um né, momento... amigos? Os fãs sabem eles quem sabem são. Quem né? são. Tem um Teve um momentos do jogo que eu assisti assim, ah, acho que tem muita torcida. E eles foram lá no meu privado, fortaleceram e também alguns comentários. E aquilo me deu força para continuar jogando e se animou. E... Isso foi exatamente na hora certa na minha vida, porque... Eu estava numa vibe meio ruim e esse jogo favoreceu muito interiormente. E as pessoas, conhecer esse... Até o próprio jogo, sabe? Foi tudo muito bom. Eu amei essa experiência e quero mais. Hum. Que bom! <risos> é, Matheus, obrigado pela, pelo tempo que você disponibilizou, pela conversa. O Baixo Papo foi ótimo. É, espero que você tenha gostado realmente da experiência, continua entre nós fique no mundo dos jogos, tem muita coisa para conhecer, para aproveitar faça um bom trabalho no júri agora seu papel é esperar os seus colegas e fazer um bom trabalho é, votando no, no finalista aí, para ver quem vai ser o campeão de Tortuga é, para vocês que estão acompanhando a gente, que estavam ansiosos por esse chazinho, espero que vocês tenham gostado o Dalia já sai em breve também, já está marcado e é isso, gente. Vamos continuar acompanhando essa fusão que eu, eu espero por surpresas e novidades. Muitos poderes, muitas relações que a gente ainda não entende direito. Vamos ver para onde isso tudo caminha. Tá bom? Um beijo para vocês, gente. Até o próximo Chá com Alvinho. Tchau, tchau. Tchau.